Pessoas que estão na internet estão dispostas a tudo pra qualquer coisa. E yeah, é, sejam muito bem-vindos ao cara que se machuca por views. Puta, que, o cara tem que ser muito burro. Fala povo, eu sou o Tio sonho, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô cansado, eu não quero falar muito, já é meio tarde. Eu só espero que vocês estejam bem, de boinha, sentado na sua cadeira gamer, na sua cama. E se prepara pra ver um cara que é vergonhinha, é vergonhinha. Eu já vou me aposentar aqui da voz do LoFi e bora pro Tio sonho do CX. Opa, pa, pa, pa, pa, pa, bom. bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Tão de boa? Eu sei que alguns de vocês devem falar Mano, não aguento mais essa qualidade de merda do tio Sam Tá tudo pixelado, tudo bugado uma notícia pra vocês, mano Tem uma notícia pra vocês, mano E eu, eu tenho uma notícia pra vocês Aguarde os próximos episódios aí, os próximos vídeos Porque além de doer o meu rim, qualidade vai ter, mano Ai, tô com uns projetos muito, muito bons Mas seguinte, estamos aqui pra ver mais pessoas vergonhosas na internet Por que, tio Sam? Porque é o seguinte, eu tirei umas festas do canal e eu tô só gravando isso aqui para postar para ter vídeo mas a partir de segunda-feira se preparem para uma nova fase enfim muitos de vocês já devem conhecer esse Jonha é esse cara mano é, é mano esse cara aqui ó Jonha o cara que se machuca por views mano 345 mil pessoas já fizeram um vídeo sobre ele sim só que para ser bem sincero eu nunca Parei pra chegar pra ver os vídeos. Se são todos, se são a maioria. Então vamos ver, mano. Falou que ele é vergonha. Vamos ver. Nossa, quero rotar. Então vamos embora. Sem enrolar, sem enrolação prepara aí eu não sei se tem alguma coisa de nojento. mas vamos embora velho eu eu tô comigo a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira a é só eu que tô escutando a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira detalhe detalhe aqui embaixo tá aqui a ação neste vídeo pode resultar em ferimentos graves o TikTok, que você mesmo sabe porque você deixa público mas vamos Não, vamos ver a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira a madeira, a madeira, 3, 2... porra é essa, mano? É sorvete? Ah! <risos> Meu co... Olha, olha a bagunça que tá na minha cama. Eu tô com uma puta vontade de deitar ali e chorar. Pra quê? Tá ligado? As pessoas veem isso e acham engraçado, mano. O cara tá desperdiçando sorvete. Eu nem sei se isso daqui é sorvete, mano. Desperdiçando essa merda e ainda se machucando. Influenciando pessoas a se machucarem também Vai. Mano, esse aqui só foi o primeiro vídeo, velho porque eu tô tão bravo assim, <risos> Deixa eu ver isso daqui, mano Eu só tô clicando aleatório Eu não tô clicando em nenhum Se tiver outros piores, eu não sei Desculpa, tá? A madeira, a madeira, a madeira Porque ele fica falando a madeira, a madeira A madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira A madeira, a madeira, a madeira, a madeira A madeira, a madeira, a madeira, a madeira Isso foi muito fake, mano Pra ser bem sincero que? Não tem graça, velho. Shhh! La Singer! Isso foi vergonhoso para ser sincero. É só uma vamos te leigo, leigo! A madeira, a madeira, a madeira, a madeira! A madeira, a madeira! I'm a dare, I'm a madeira, a a Não tem graça. porque Chega de mandar mensagem. Não tem graça. sri tu go O chat. Por quê, mano? Ele tem 35 milhões de seguidores. 35 milhões, velho. Eu tenho 500 mil fazendo vídeo sério. Ele tem 35 milhões fazendo essa merda. Olha o pessoal do chat falando. Depois eu que sou autista. Mano, tu tem algum tipo de problema. Dá agonia só de ver. O mundo é uma merda. O que, que é isso? É outro sorvetinho? É outra parada do sorvete? Deixa eu ver. I'm a back, in, back in, you. Yeah, yeah. La, ta, ta, ta. I'm back. In... É outro vídeo igual, mano. Não, para, para. Stop. Vontade de essa essa câmera no... Pessoal, eu vi no chat falando, você viu que ele curte mulheres? Ele curte muitas mulheres. Tipo, muitas mulheres. Deu pra ver aí que, na grande maioria das vezes, ou ele chupa com o nariz alguma coisa, ou ele se machuca, ou ele faz besteira, tipo, ia. uau. A madeira, a madeira. Ele só fala madeira e só faz vídeo assim, mano. Por que japonês? Quer mais um? Você quer? Eu sei que você quer o último. Vamos ver o último. Vamos ver o último. dá até maior! É desse jeito que eu vou me despedindo. O coração bate até um pouco mais rápido em vez de essa merda. Ih, puta merda, viu? Me dá um abraço, eu preciso chorar, nem né? para Agora que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais de boa, que eu bebi minha água e respirei um pouco, eu nem preciso dizer que o que esse cara faz é muito errado, né? Além dele influenciar outras crianças a fazerem o mesmo, o cara literalmente tá se machucando pra fazer um vídeo por causa de Viu, saca? E eu fico pensando até onde a humanidade vai, sabe? Só por isso, por um joinha, por visualização e coisa do tipo. Eu sei que uma parcela da culpa também é dos pais por deixarem os filhos assistirem esses criadores de conteúdo, que faz tipo de coisa, mas pô... O cara Cara dedicar todo o trabalho para se machucar, posar na internet, pegar milhões e milhões de visualizações, ele também tem sua parcela de culpa, né? O cara quer ser visto, ele quer que outras pessoas se conheçam ele fazendo esse tipo de coisa para que outras pessoas façam o mesmo. E isso é muito merda. Sem contar, é claro que eu não posso deixar de falar do TikTok, sabe? Ele mesmo deixou um o avisozinho lá que o conteúdo é violento e coisa do tipo, só que ainda assim deixa público, deixa lá para as pessoas verem, consumirem tranquilamente, sinto que porra. Bloqueia, okay, não deixe isso público e ponto final, sabe? O TikTok, ele tem tudo, mas tudo pra ultrapassar o YouTube. Porque, mano, vídeos em curto é o futuro. A gente não tem tanto tempo, então, ver um vídeozinho curto e pra baixo é a coisa que todo mundo faz. Só que o TikTok, ainda assim, insiste em deixar muitas e muitas brechas como essa aparecerem e ficarem tranquilamente pelo aplicativo. Enfim, se tu tiver um filho, um sobrinho, um irmão, um primo que acompanhar esse cara, ou acompanha coisas parecidas, fala pra ele que é errado, que machuca e que a saúde, a vida, o bem-estar, tá em jogo, sabe? Que se machucar não é engraçado, não é legal e no final não compensa as views. Views nenhuma compra a sua saúde, saca? E é isso aí. O papo, ele é óbvio, mas infelizmente muita gente não consegue colocar isso na cabeça. E antes que eu me esqueça, otária e você, o que você acha sobre tudo isso? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Sobre crianças fazerem esse tipo de desafio. Enfim, sua opinião é muito importante aqui e o pessoal gosta muito. Então manda papo aí. Olha, eu acho que é meio óbvio que hoje em dia a maioria das crianças veem o TikTok. E realmente tem muito conteúdo legal por lá, só que também tem alguns criadores que fazem algumas coisas bem estranhas, tipo esse cara aí. Eu tenho que ser sincero e falar que eu não faço a mínima ideia de como funcionam as restrições nesse aplicativo. Porém, se tiver, eu acredito que a maioria dos pais não fazem isso, até porque a maioria mal sabe o que é TikTok direito. Então, na minha opinião, a culpa é tanto dos pais que deixam os filhos usarem o aplicativo livremente, quanto dos criadores. Eu acho que um um pouquinho mais dos criadores, né? Mas, enfim. A questão é que o TikTok pode ser sim uma boa plataforma, mas sinceramente, eles têm muita coisa para mudar e todo mundo consegue perceber isso só olhando os vídeos que o Sam faz sobre ele. Muito obrigado pela sua participação, mano. Mas enfim, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram ou não, deixem embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, é isso aí mano, eu já falei demais, tô cansado, vou dormir, <risos> que preguiça velho, fui, beijão.